Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial do fundo de pregação Worship, tá? Em Lá maior e Fá sustenido menor, ok? Então eu vou passar para vocês aqui duas formas, tá? Usando aí praticamente os mesmos acordes, né? Usando aqui um piano acústico com um pad, né? Ó? Bem, bem bonito, né? Ó? Tá? Do meu Privia PX5 aí. Depois se vocês quiserem aí... É esse preset para quem tem esse modelo de teclado, tá? Cássio Privia PX5, deixa no comentário aí que eu dou um jeito de subir o preset do piano que eu estou usando aqui e colocar aí para vocês, vocês baixar, tá bom? Não se esquece então de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações do canal, ok? Vamos para o tutorial então? Bom, a primeira movimentação que a gente vai fazer vai ser essa aqui, ó. aí você pode voltar, né? E depois você pode finalizar aqui, ó. Ok. Bom, o que está que sendo usado aqui? Lá com nona. Né? Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor, Mi, Ré, Lá com Dó sustenido, Si menor, Mi com Quarto, Mi, e aí volta, ok? Vamos pegar então? Vamos lá, hein? você vai começar pela ponta do acorde, tá? Vai entrar essas duas notas juntas, ó Ó Tá? De novo, ó Beleza? Mais uma vez Ok? Vai fazer o Ré com o Fá sustenido Tá? Depois vai vir pro Fá sustenido menor Ó De novo, ó, bem devagarzinho, ó. ok. Mi aí vai vir Ré, tá? Fazer aqui, ó, vai fazer essa movimentação. Lá com Dó sustenido, ok, depois dessa movimentação, ó, pode ser né, e aí vai vir aqui o Mi com quarta e o Mi, tá, de novo. De passar, tá vendo? Vamos rever isso aqui Porque quando eu faço devagar Dá uma complicada De novo, então ó. Ok, vem para cá Ok Vou tentar fazer mais devagar. E aí você pode voltar ou finalizar aqui. Ó. Ok? É, lembrando que eu estou usando aqui tá, o, o Privia PX-5 da Cássio. E estou usando aqui então um piano mais dois pads, ok? É, se alguém aí... Se tiver esse teclado e caso queira aí o preset que eu estou usando, dá um toque aí nos comentários aí que eu passo para vocês, tá bom? Só para esse modelo, tá gente? Não vai falar aí, ah, eu tenho um, o Cassius CTK e tal, não, não, não vai dar para CTK, só para o Privia PX5, tá bom? Continuando, agora a ideia em Fá sustenido menor, tá? São tonalidades relativas, né? Então a gente consegue aí aproveitar os acordes, tá? Então a ideia em Fá Sustenido vai ser essa aqui ó. E aí você pode voltar para o começo, né? fazer de novo. Ou, daqui, você terminar aqui. Ok? Vamos lá, então. é um pouquinho mais complicado, mas eu vou fazer devagarzinho, que vocês vão conseguir pegar. Vai ser aqui, ó. Tá, ó. Essa movimentação, tá, ó. Depois vai pro Mi. Depois, Si com Ré sustenido, depois Ré maior, Lá com Dó sustenido, Si menor, Mi com quarta, e aí volta, de novo, ó, bem devagarzinho. ó. Vendo bem devagar, ó. Agora o Ré, Lá com Dó Sustenido, né? Si Menor, Mi com Quarta, e vamos voltar mais uma vez, bem devagarzinho, ó. Pode terminar o Fá sustenido aqui, tal. Tá? Se tiver muito difícil, você pode fazer aqui, tá? Deixa eu tentar facilitar essa que essa aqui. Eu sei que é um pouco mais complicada, né? Para você que tem mais dificuldade, você pode fazer os baixos fechados, tá? Tá vendo? facilitada. Né? E aí você pode fazer até o mi com quarto aqui, ó. Ok, vou fazer só uma vez mais, um pouquinho mais devagar, o facilitado, para poder aí ajudar vocês. Vamos lá. Bem devagarzinho, hein? Fá sustenido, menor, ok? É, eu achei que até que ficou fácil esses aqui. <risos> tá bom, gente? É, não se esqueça então aí, tá? De se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? E ativar o sininho para receber as notificações, tá? Fica meu convite aqui para você é, ser meu aluno no curso de teclado online, ok? Estamos aí com as vagas abertas. Também, se você não tem condições de entrar no curso tal, me procura, porque eu tenho um plano mensal também, que eu lancei uns meses atrás. Pode ser que o mensal atenda você, tá bom? Essas técnicas de inversão e tudo mais são todas ensinadas dentro do curso, tá bom? Então, eu espero você lá no curso como meu aluno, ok? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.